Tem bastante tempo já que eu tô super incomodada com algo que eu vejo todos os dias nas redes sociais, na, na, na vida de uma maneira geral. Que é o que eu chamaria de ditadura, de tirania do positivo. A gente conseguiu fazer do positivo, que obviamente é, é algo positivo no início, a gente conseguiu pegar a positividade e torná-la tóxica. E essa ditadura, essa tirania da positividade e da força também, né? que todo mundo é muito forte, tá matando as pessoas. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Assim, as pessoas não fazem por mal, óbvio, né? Eu vou citar aqui algumas frases de positividade tóxica e eu sei que as pessoas não têm más intenções falando isso, mas é... São coisas assim tão... tão rasas. Tipo... Se ame. Poxa, <risos> não tinha pensado nisso ainda. Gente, se, se amar fosse algo assim tão simples, né? As pessoas se amariam. Sofrimento é uma opção. Vai dizer isso pra um depressivo. Medo não serve pra nada. Serve. Medo serve pra te proteger. Né? Se você não tivesse medo de nada, você... Andaria em cima dos trilhos na frente de um trem, então o medo serve para proteger a tua vida. Ah, eu não quero te ver chorar. Ah, fecha os olhos então. Sua família toda morreu no acidente de avião? Poxa, não chorem, eles não iam querer te ver chorando. Ah, não liga não, deixa pra lá. Seu marido te deixou, ele te abandonou depois de 35 anos de casamento, ah... 28. Que? Eles te xingaram de burra, desdentada, feia, gorda e... fedida? amiga. Inveja, inveja. inveja Aqui só entra muito só em coisas negativas, só pensem em coisas positivas. Assim, qual o problema disso tudo? Tem vários problemas nisso tudo. Primeiro que é tão... Primeiro que é uma ordem, né? Você tá dando uma ordem, você tá dando um conselho pra pessoa. Isso tudo é tão raso e tão óbvio que não tem nem como discordar, né? Quem é que vai dizer pra você, ah não, eu prefiro não me amar, eu prefiro... Ah, eu quero ter pensamentos negativos. Óbvio que ah, o, o seu interlocutor, a pessoa para quem você tá dando esse conselho, ela só pode concordar. Né, que ela vai dizer. Mas o grande problema disso tudo não é, não é nem isso. O grande problema disso tudo é que não é autêntico. Assim, ninguém é, ninguém tá bem o tempo todo. Isso não existe. E se você só me interessa é quando você tá sorrindo, quando você tá sendo forte, quando você tá quebrando barreiras e vencendo doenças graves, então, na realidade, não é a tua verdade que me interessa. Né? Eu só, eu só te inter... Se você só me interessa quando você está sorrindo, então, na realidade, só tem uma parte de você que me interessa. O, o você de verdade é uma pessoa que chora, que tem medo, que tem frio, que tem fome, que, que às vezes tem, né, não vai, acha que não vai conseguir, e é também uma pessoa que ri, que está que, que entusiasmado, motivado e tal. Então, uma pessoa, na sua globalidade, ela tem também um lado negativo. Então, né? se eu me interesso por você, eu me interesso também pelo seu lado negativo. Eu acho, inclusive, a cultura brasileira especialmente é, dura nesse ponto. Eu acho que essa tirania da positividade não que ela seja uma exclusividade do Brasil, tá? Não é o que eu tô dizendo mas eu acho que no Brasil a gente é especialmente. Duro com as pessoas. Realmente não tem lugar para tristeza, para falta de motivação, para abatimento, para desânimo. No Brasil, todo mundo tem que estar tá rindo e dançando e cantando e... o tempo inteiro. Assim, isso é negar a condição humana. Ser forte e ser alegre o tempo todo está nos matando. Tem pessoas que vão negar a dor delas a um ponto tão forte que chega uma hora que não tem mais como parar de fingir, a dor é tão grande e a máscara, a máscara que eles colocam de Uh, tá tudo bem, é tão, tá tão espessa, tá tão grossa, essa disparidade entre o que ela aparenta ser e o que ela é de verdade, ela tá tão grande, mas tá tão grande, que não tem mais como continuar vivendo, só pessoas, assim, não tem como você passar por essa vida e querer nunca sofrer, nunca ter medo, nunca estar tá mal. Assim, somente pessoas que não vivem têm esse privilégio. A gente não sabe lidar com as emoções negativas. Nenhuma emoção é ruim em si. O medo serve para proteger a tristeza, mostra que a gente né, tem que mudar alguma coisa. Todas as emoções negativas servem para alguma coisa. A gente aprende a fingir, a gente aprende a colocar para debaixo do tapete, a negar, a colocar uma máscara. Só que, assim, colocar a, a, a, o seu sofrimento para debaixo do tapete não faz ele desaparecer. Quando você coloca aquele farelinho de pão debaixo do tapete, ele continua lá debaixo do tapete. Ele não some, ele some da sua vista, né? mas ele não some realmente. E com a tristeza, com a decepção, com tudo isso, é a mesma coisa. Você fingir que não está sofrendo, é só a sua máscara que muda, mas lá dentro o sofrimento continua vivo. Mesmo o sofrimento de 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás, se você não lidar com ele, ele não desaparece. Jung já dizia, não sou eu que estou dizendo, o que não se exprime, se imprime. Se você não colocar para fora, se você não lidar, se você não encarar, essa tristeza, essa dor, cara a cara, ela vai se imprimir. Algo que poderia simplesmente durar um certo tempo, acaba durando uma vida, ou pelo menos muito tempo. Eu li um livro super interessante de um psicólogo que explicava a diferença entre uma emoção e um sentimento. A emoção não é feita para durar muito tempo. Assim, a emoção é como uma onda, ela vai e volta. Vamos dar um exemplo aqui. O teu namorado te largou, tá? Você achava que você ia casar, você ter três filhos com ele e de repente o cara some. É normal estar triste? Seria anormal que você não sentisse nada se o cara que você ama te largou. Se, normalmente, essa tristeza, se você lidar com ela, se você viver, se você... Tinha um vídeo da Jut, né, que falava, vamos ficar na bed ou alguma coisa assim, já é um vídeo bastante antigo. É exatamente isso. Se você ficar de, na cama, assistindo Netflix, comendo chocolate, você viver essa bed durante dias e o tempo que for, ela vai passar. Se você fingir que, uh não, dane-se, vai um, vem outro... Aí pode ser que daqui a 30 anos essa tristeza ainda fique, essa decepção, essa essa rejeição fique gravada e imprimida ali dentro das suas células. Aí para mudar vai ser muito mais complicado. Então qual a solução para Solução, né? Como se fosse uma coisa simples. Ao contrário do que a gente pode pensar, viver uma emoção é, torna ela muito menos presente na nossa vida do que ignorá-la, do que fingir. Porque isso é fingimento, cara. Isso tudo é fingimento. Ninguém é tão fodão assim. Ninguém nunca tá triste, ninguém nunca tem medo. Isso não existe. As pessoas que dizem isso, elas não estão suficientemente em contato com elas mesmas. Elas provavelmente não se conhecem, não sabem como elas funcionam. Não tem nada de verdadeiro nisso. O objetivo desse vídeo não é de maneira nenhuma pregar vamos ser infelizes, vamos ser negativos. Não é isso. Eu só quero que a gente saia dessa alienação generalizada de que, sabe, ah, aconteceu alguma coisa, esquece, não liga, deixa pra Se fosse assim tão simples, gente, todo mundo seria feliz, não existiria psicólogo, não existiria sofrologo, não existiria, não existiria, <risos> assim, não é humano, né, então assim, é impossível. Vamos sair dessa alienação, essa alienação de ser forte e de que tá tudo bem o tempo todo, está matando pessoas, então assim, é uma coisa grave. E... E por que que é grave? Porque quando você entra nessa de que tá tudo bem, de que eu sou forte, de que eu aguento tudo, de que nada me toca, nada me, me, me faz mal, você não procura ajuda. Então você vive esse sofrimento sozinho. E viver um sofrimento sozinho um mês, dois meses, né, dá pra levar. Mas anos e anos e anos e anos, isso acaba com vidas de várias pessoas. Isso impede que pessoas procurem ajuda. E quando você procura ajuda, não precisa nem necessariamente no primeiro momento ser uma ajuda profissional. Não estou falando, vamos todo mundo ir para o psicólogo. Às vezes é sim necessário ir para um psicólogo, para um psiquiatra, ser realmente acompanhado por um profissional da escuta. Mas no primeiro momento, fale das suas dificuldades para um amigo, para o seu pai, para sua mãe. Vamos descer desse pedestal ridículo. De que, que, que não existe assim, não, não tem ninguém, ninguém tá bem o tempo todo. Então, se você é um ser humano, é normal que em alguns momentos você esteja triste, e, enfim. Peça ajuda, fale com as pessoas a sua volta. Fale com elas. Se abra, diga que tá ruim, que tá difícil, que tá foda, que deite no ombro de alguém. Isso não é fraqueza, isso é humanidade, você é humano, então tá, tá dentro, tá valendo. O que você tá sentindo não é errado, não faz você um ser fraco. Sabe, seja gentil com você mesmo. Às vezes não dá, às vezes é foda, às vezes é difícil. Nem sempre basta querer, ai basta querer. Não, às vezes não basta querer, às vezes é um pouco mais complicado do que isso. O primeiro passo pra superar um problema é assumir que ele existe. Se você não tem um problema... Você não tem como cuidar desse problema e você não tem como sair desse problema. Então, assuma que ele existe e a partir disso você vai poder cuidar desse problema. Essa era a mensagem do vídeo de hoje. É, não é um vídeo muito positivo, né porque é, nem sempre tudo são rosas, nem tudo são flores. Eu espero que essa mensagem tenha chegado até as pessoas que precisavam escutá-la. A depressão não é ser fraco, mas ao contrário é frequentemente ter fingido ou ter tentado ser muito mais forte do que a gente podia ser. Então mande esse vídeo para alguém que você acha que está passando por um momento difícil, que precisa ouvir essa mensagem, que precisa entender que não tem nada de errado em pedir ajuda, que não tem nada de errado em sentir coisas difíceis. Então, se permita viver isso, se permita entrar na bed, se permita chorar, se permite pedir ajuda e você vai conseguir sair dessa. Se precisar pedir ajuda profissional, peça ajuda profissional. Eu sei que nem sempre é fácil, mas existem aí no Brasil... Inúmeras maneiras de se conseguir, inclusive ajuda profissional gratuita, com estudante de psicologia, por exemplo, ou a baixo custo. Muito obrigada por ter assistido até o final. Esse aqui era o Calma, gente, calma. Meu nome é Simone Simão e, enfim, dê like no vídeo, se inscreva no canal. E eu prometo que os próximos vídeos vão ser um pouquinho mais positivos do que esse, mas eu precisava mandar essa mensagem. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.